Quero agradecer pela sua presença aqui no nosso programa, secretário Leonardo Barata, secretário de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. E Também estamos recebendo aqui o Charles Barros, ex-atleta e também é, professor de Educação Física. E eu estou sabendo que mesmo com a, a problemática de saúde que ele tem, ainda, ainda arruma tempo para ministrar palestra. Ainda é, é, já, já, já a gente vai falar sobre esse assunto, Sim. né? Mas, gente... É, eu gostaria só antes da gente iniciar o diálogo e a gente vai começar pelo futebol solidário dia primeiro de maio dia do trabalhador dia pô. do trabalhador teremos aí uma programação Ó, e no dia no, no sábado antecedendo aí a é, essa é a vai, hora, vai, vai vai ser só uma coisa o o dia do trabalhador vai, que que vai ser domingo né? vai ser domingo é no é sábado a gente vai tentar trazer aqui a equipe que tá organizando a equipe do Flamengo porque esse esse futebol ele está sendo promovido sem nenhum custo pela gestão municipal. Do, e eles estão buscando apoios no comércio, né? O, a, equipe do, a equipe do Flamengo, para bancar a estada deles aqui e tudo. O legal é que eles vão estar aqui também. E aí é, por isso a presença do Charles, né? Porque tem toda uma mobilização. Nós vamos ter que a equipe do Master do Flamengo. Marcelo, põe na tela aí, se tu tiver já, a imagem do clube, do, do, dos jogadores que vão. Está aqui. Vocês estão me emocionando, viu que eu sou flamenguista. Olha aí, ó. Eternos Ídolos. Nós vamos ter... Você vai falar os nomes aí? Se você te, eh, se quiser falar aí também, fica à vontade. Tenho. Ó, vai lá. Marcelo Leite, Rondinelli. Exatamente. Ronaldo Angelim, Júnior Baiano, Caramba. Andrade, Mouser, Beto, Adílio, Cláudio Adão. Cláudio Adão. Zé Roberto, Rapaz, Thiago fera, Coimbra... Viu? Zé Carlos II, Nélio Lopes, Felipe Adão, Valber, Marquinhos, Jorginho, Carlos Henrique, Aldaí, Aluísio, é do Coimbra. Só pera aí, e o árbitro é o Margarida. É o Margarida, Olha é? lá, ó, ela tem a foto ah, dele lá, tá ah, na bacana. tela, lá, tá na tela. Aí, ah, tá aparecendo, é, eu vi aqui agora. É, Olha, os ídolos eternos vão jogar com os amigos e torcedores aqui de Caxias e tem o Gigante do Norte. O Gigante do Norte é um clube só, só com anões, né? É o, anão, é o primeiro time de anões, eles são do Pará, inclusive, né? Eles vão jogar contra a seleção feminina de Caxias. Então, gente, vai ter essa programação, mas também terá a parte da ajuda que será destinada aqui para o Charles. O Charles tá numa campanha também aí de mobilização e é para que ele consiga também um valor em dinheiro que ele vai dizer pra gente agora. Charles, boa tarde. Boa tarde, Charles. Charles. E... Primeiro, quero agradecer a sua vinda, sei do, do esforço que você fez para estar aqui com a gente, né? Boa tarde, muito obrigado. É, primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês. E falar um pouquinho da, da, eu, da minha patologia. Sim. Eu estou desenvolvendo, fui diagnosticado com Caso Vocês vão sentir uma dificuldade um pouco na fala, porque faz parte do contexto da doença. Sim. E há oito anos eu venho na luta contra essa patologia, né? É uma doença cruel, muito forte, muito agressiva. E graças a Deus, Deus tem me dado discernimento para que eu possa é, superar isso aí. E com, aprender a conviver com a patologia. Que Eu acho Porque que é, o maior, o, maior aí, é né? o maior desafio. É o maior desafio. Em primeiro é. lugar, você passa a ser dependente. Às vezes, dos outros, né? É, e ela tem picos. Tem momentos que eu tô muito bem, que é o momento que eu saio. Porque as pessoas... Eu quero mudar essa, essa visão, essa visão que quem tá doente tem que estar tá em casa ou tem que estar tá na cama de, de hospital. Uhum. E eu procuro levar a vida da melhor maneira possível, convivendo com a doença, mas... Vou pro shopping, vou pro cinema, Aham. vou jupar sinuca. Até porque me parece que é assim, ah, isso vai... Isso melhora os movimentos. Até a parte das articulações, né? É, e... porque a minha é com... É para que eu não tenho muito tremores, eu tenho um de cinesia, que é isso. A redução dos movimentos redução do movimento e enrijecimento movimento. das articulações. Ou seja, então, o movimento que você faz em ao shopping caminhando, isso aí já ajuda a... Melhora os a movimentos. Melhora... Exatamente. E jogar sinuca, porque eu, eu era atleta de futebol... Sim. E fui estudar algum esporte que eu não posso jogar mais, que eu tenho cinco cirurgias no joelho e tenho uhum. é, uma prótese no joelho esquerdo. Só, só antes, antes disso, eu queria só que você dissesse um pouco do que você já fez aqui na cidade. Porque assim, eu já lembro a, é a sua presença, para mim, mim, ela é marcante nos jogos escolares. Sim. Né? É, eu comecei minha carreira, em é, primeiro lugar, eu fui atleta estudantil. né uhum. Cheguei a vice-campeão maranhense duas vezes. É, aqui eu a gente tinha um time do Diocesano que graças a Deus nós ganhamos todas as etapas que nós passamos do infantil ao juvenil fomos campeão né? olha aí e depois eu fui estudar fora terminei meu segundo grau e voltei para a cidade me casei né uhum. constitui família e fui ser professor e graças a Deus eu tive isso na na minha carreira como professor, trabalhei 30 anos, graças a Deus, nunca fui devolvido a uma escola, fui sempre convidado Maravilha. para as escolas. E... E, e a verdade é que você focava muito no trabalho de base aí do, do futebol, é? Eu do... vou já chegar lá. <risos> aí eu fui ser atleta profissional da, da, da Caxiência, antes eu tinha jogado no Juvenil do Ceará, fui é, atleta bacana. profissional de futebol, de, e, eu fui, eu tinha um teste marcado para ir para o São Paulo e aí não deu certo. É eu aí? acho que era para não ser. Aí fui resolvi estudar, me formei em educação física e fui trabalhar nas escolas, né? Um Passei em, em dois concursos na cidade de Aldeias E depois eu montei a uma das primeiras escolinhas que montou aqui fui eu, Craque na Bola, Craque na, craque escola. na escola. Lembro muito bem desse projeto, e aí, muito Eu e Orlando bom. Júnior, o projeto que era do Júnior e meu. Foi até na gestão do Humberto que começou, é, se não me fala a memória. Antes, antes disso, Mas a gente já tinha um pouco, escolinha. Né? Aí nós botamos no alecrim, botamos mais devido não ter patrocínio, né? Uhum. Aí foi findando. Aí montei o projeto, aí foi abraçar a causa no ginásio, aí nós botamos as escolinhas, aí só que já é, é, teve outras modalidades, futebol, futsal, uhum. handebol. E não sei que encerraram a, a escolinha com 1.200 garotos inscritos. Né? Que eu vi um batalhando na cidade, eu tenho um projeto para por cinco departamentos. Para que os departamentos comecem a mobilizar as escolinhas de futebol Porque a casa tem que ser, começar pelo alicerce né? A gente montar essas escolinhas é, Tanto de futebol e no ginásio centralizado A gente botaria das outras modalidades Porque a criança, todo mundo fala que o esporte resgata a criança da, das drogas E realmente, mas se tiver investimento é e o investimento todo mundo às vezes acha que é mais barato do que recuperar o menino drogado. Com certeza. E você é. previne, né? É. Um, trabalho, é saúde desse é, um trabalho desse aí é preventivo. É preventivo. É verdade. Então, os, menino, então... os meninos então... querem fazer alguma pergunta aí também, né? Quem sabe? É, eu, eu queria perguntar, é, professor, mais relacionado à questão do tratamento, né? Que a, acontece já fora do Brasil, né? Um tratamento nos Estados Unidos, acredito. E qual que é o valor desse tratamento e como que é essa questão do tratamento? É, é que eu, eu fico estudando a doença, né? Que não adianta a gente ficar só acomodado. É. E lendo uma reportagem do André Tal, o repórter da Record, ele foi diagnosticado com, com Paxo. Só que as pessoas, a maioria não enfrenta de frente a doença, fica escondendo. E depois de certo tempo ele descobriu esse médico brasileiro, Marcos Abreu, que ele descobriu uma fórmula, não tem promessa que de ficar bom mas os resultados estão provados que é excelente né? então todos que passaram pela indução de proteína tão, tão se recuperando tá tá praticamente estabilizado e tão bom estão andando tão uhum. tendo um movimento e eu estou intu no intuito de fazer esse tratamento o tratamento eu passei um e-mail para o laboratório, né? Eu falei com o André e tal ele passou o e-mail do laboratório. Eu passei. Ele... Legal. É, começa com a consulta com o Dr. Marcos Abreu, né? Que é 6 mil reais. Sim. E a primeira indução de proteína chega a 36 mil dólares, né? Hoje no dólar dá quase 150 é, mil. Verdade, né? É verdade. Ela pode variar de 1 a 3 indução de proteína, né? Uhum. E não tem contraindicação. Os resultados estão sendo excelentes. E eu tô nessa batalha aí para ver se consigo 200 mil para iniciar o tratamento. É Muito muita gente, outro dia... Outro... E, eu, eu, só uma coisa, no, no seu caso, como a parte ela, é eu, eu, posso, eu posso falar atrofiando os membros? Não, né? Pode, pode é, falar. É, porque, é, é isso que acontece né, ou não? É, ela é, reduz esse, esse o... Esse tratamento, humor. ele vai te voltar um, a parte é, de por... movimento com mais... É, é impressionante, o André tá, estava é, dez anos sem sentir cheiro. Olha e aí. tomava banho, e não passava a mão esquerda, que ela vai mais para um lado, do lado esquerdo. Então, ele estava com o, o braço esquerdo, ele não passava mais o shampoo uhum. na cabeça. E impressionante, quando ele terminou a indução, ele foi tomar banho e naturalmente ele já passou a mão na cabeça. Incrível, E, né? e o cheiro... O cheiro voltou a sentir cheiro e no outro dia ele correu 8 quilômetros na, na, na, na, na esteira. Tem uma questão: é trabalhada a parte neu, neurológica. neurológica também? esse É tratamento? porque, porque é, é, as células do cérebro que provocam o movimento elas vão morrendo, então a gente Entendi. vai perdendo o movimento. A partir do momento que faz essa indução, elas revigorizam todas e aí volta ao normal. Muito legal. E é, um, e é interessante que é um médico brasileiro que foi para os é Estados mesmo? Unidos. Olha e rapaz. aí o FBI adotou né, o laboratório e ele está lá. É, e charles tu, tu acabou me lembrando aqui, eu estou lendo um livro agora do é, do Eduardo Ribeiro. É, não, Eduardo... Como é o nome do cara? É. Eduardo eu, alguma coisa. É. Ele, ele, vou lembrar o nome dele aqui. Ele, ele o Eduardo ele... ele ele passou por um problema de saúde e ele, tá, ele foi treinado por um norte-americano também. Só que esse domava cavalos e o cara aqui, o Nuno Cobra, no Brasil... É, que é o era o preparador, preparador do, do Arquisto Senna. Exatamente. Ele usa técnicas e que muito interessante. Talvez te interesse também esse, essa, o... essa metodologia dele. Eu vou falar um pouquinho da minha rotina? Pois não. É, Para vocês terem ideia, eu acordo todo dia, quatro e meia da manhã. E eu faço uma hora de bicicleta, dez minutos de elíptico, pulo corda e faço peso. O exercício proprioceptivo, que é um equilíbrio equilibrado. E os médicos dizem que eu acho que não fosse isso, eu já estava só uhum. é, de cama. E uma coisa que é interessante, é assim, eu não, digo, eu não sei nem de onde é que sai força. Eu acredito que tem um Deus superior aqui. É que me dá essa, essa vontade de viver. É o que a gente chama de Elan Vital, meu amigo. Isso é. aí é a força vital que está despertando então, dentro de você Então, é, tem um documentário que eu recebi agora, depois eu vou enviar para vocês, das pessoas que têm Paxo. É impressionante como o, a, a doença é progressiva. Exato. E ainda tem é, pessoas... É impressionante, assim, o ser humano, né? É, assim como tem pessoas muito boas... É, Inclusive na TV está passando agora algumas imagens do Charles se exercitando. Sim, casa. exatamente. Está passando umas imagens tuas Mas aqui. Pode continuar falando, Charles. Fazendo é, exercício. Eu, é, então é, eu vi um. Um dia foi um, um rapaz me visitar e ele disse: Charles, como é que tu estás? Eu disse: rapaz, eu tô melhor do que isso, é impossível. Aí ele disse para mim: não pode, que a pessoa que tem uma patologia como a tua não pode estar tá bem. Eu disse. Se tu souber aí pela rua, ah, se eu estiver passando mal, não me visita, não, tu vai me matar. <risos> <risos> então essa, tem... tem, pra tem só uma coisa, para gente, pra que a gente possa ajudar o, o, o Charles, a gente tem que comprar a camisa do Flamengo, é isso? É isso mesmo? Aí como é que vai funcionar a questão do futebol solidário, Aí o futebol solidário, eu, eu não sabia que eu era tão... Eu acho que Deus botou a mão em cima de mim, porque... <risos> Estou tô, tô sendo muito agraciado E a palavra que eu tenho Para todos que estão tentando me ajudar É gratidão é. É, Eu queria Agradecer a, Eu já comprei ao, duas hein, já. O prefeito da cidade O prefeito Fábio Gentil Que eu estou até sendo surpreendido Com a tanta Generosidade do, da, do povo caxiense é, Eu comecei a campanha é com a cara e a coragem. Eu resolvi botar a iniciativa a, a né? tomar iniciativa porque eu digo que eu tô morrendo aos poucos, entendi, e é verdade. A gente vai morrendo aos pouquinhos. Mas aí eu botei, eu me emocionei. Ó, como o sistema nervoso fica que é emocionei. Reage, é, né? reage. É verdade. eu digo que eu fico uma Toyota, <risos> é. então é. Eu acionei, imprensa, morto, <risos> eu acionei a imprensa. em ponto morto, acionei a imprensa, né, e graças a Deus eu fui atendido. E resolvi a campanha, eu acho que que era para estar melhor, né? Eu, hoje a gente, arrecada, conseguiu arrecadar tem 3.3660 é, parece no na vaquinha online. Oh, legal. E tem 11 mil uma fração no Pix, né? Mas a gente pode aumentar, viu, gente? Pode aumentar. E eu trabalhar. queria. Eu não tinha revelado valores ainda, né? Uhum. É porque algumas pessoas acham que a gente, porque tem um bom relacionamento, tem dinheiro. Exatamente. Então, ah, e penso, e não, é, não é bem essa a realidade, né? É, né? né, a realidade não é essa. É, é Professor, vocês sabem que Ué. tem o um dinheiro contado, né? <risos> Mas é eu quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando. É, essa iniciativa do esporte é, do futebol solidário é, só veio me engrandecer em relação à campanha. Eu acho que eu estou sendo muito contemplado por todos que estão aí à frente e é, fazer um apelo para a sociedade que a chance. Compre a camisa do Flamengo, Compre que é, eu, eu acho que eu vou virar até flamenguista, né? Olha que olha que é botafoguense. Ah, é Botafoguense? É, mas... V vamos, <risos> só, é, vamos só é, ver aqui. Todo o dinheiro arrecadado com a venda das camisas do Flamengo... Específicas, que, viu, é, é, é Específicas vai... da campanha. Exatamente, da campanha, da campanha. da campanha. campanha. Porque é campanha. importante falar onde é que consegue a camisa. Exatamente. Tem, ó, a camisa... Eu vou até enviar aqui, Marcelo. Vou, vou enviar aqui para o nosso... É, é, tem, tem aqui três pessoas que... e Vou mandar aqui os contatos para o nosso editor para ele colocar na tela, tá? Eu acredito, Charles. É, é com né? o, o Romualdo, tem o Romualdo de São João do Soter, tem o contato que a gente vai divulgar aqui, é o 98403-7857. Também o Márcio Bocão, contato é o no, 99 melhor, 981381357 e o Alfredo do Sabiá é um 985415340 então essas três pessoas também outro local de venda é na loja Big Ben que é do Adil, né? e na Liga Caxiense lá no estádio Duque de Caxias Big Ben ali do centro? exato então, então eu, vou, eu, eu, Julio, eu vou fazer um apelo aí às pessoas que me conhecem os que foram meus alunos, que são muitos, que compra camisa, ajude o professor. Verdade. É, tem uma coisa interessante assim, sabe, irmã Questão da humildade, né? Você tem que ser humilde e conseguir é, sensibilizar as pessoas. Então, peço a todos que colaborem, o tratamento Verdade. é muito caro, mas eu.. Eu tenho, desde o início, eu creio que vou conseguir fazer esse tratamento. Eu me vejo toda hora entrando naquela máquina de indução de proteína, né? Que eu quero voltar Exatamente. a resgatar meus movimentos. E eu lhe digo, eu é eu lhe digo uma coisa. Você já começou pela, pelo lugar certo, que é pela imaginação. Sim. Porque se a gente consegue imaginar o que vai acontecer... Ela vai acontecer Eu, eu vou contar entendeu? um é, fato assim, é, interessante é aqui Que aconteceu comigo, pode ser da ou... Fique à vontade De é, uma das cirurgias eu, Tanto ficar na cadeira de roda Na cadeira, sentado Eu perdi o um movimento E eu li um livro dos hindus Que ele disse que a gente ia pedir a palavra Um milhão de vezes, dois milhões de vezes A coisa acontece Então eu ficava na porta de casa e ficava Mandando os pés mexer né Que não mexia, eu estava uhum. paralisado as pessoas passavam e pensavam que eu tava perturbado. Né? E eu ficava, mexe, mexe, mexe. É uma das sensações mais ruins que tem. E um certo dia eu tava chorando. Porque eu voltei a mexer os pés. Olha só. E velho. aí eu comecei a andar, voltei a andar. O médico achava que eu não andava mais eu cheguei no <risos> consultório em pé. Que maravilha. Então, é, são pequenas coisas. Que fazem a diferença, né? Que fazem a, faz a diferença. Eu não é. pensava que um pequeno. É toque fazer uma diferença muito grande. E Bom, vou e, só vou lembrar aqui, o, Char, é, Charles. Vou você só, fortalecer o... a mente é importante. Claro. Isso, ó, isso, aí, isso que ele tá falando Sim. aí é, é, não, eu, eu, eu digo mais, não é nem a mente, é o espiritual. Ele tá, ele tá falando de espírito isso aí. É, é algo. Mas eu tá te, tem algo assim tá, muito importante assim também, né? É, porque quando você entra no, numa situação dessa você desgasta muitas, algumas pessoas, né? A família, Com certeza, coisa eu queria, assim, de, de público mesmo, agradecer a família que eu tenho. Ivânia. É, Dona Ivânia, Vitória, Tamara, duas filhas. E meu neto, né? O Miguel, que... É, de certa forma, colabora muito para que eu possa ter esse... Estão no dia a dia lá, está né? no dia a dia, que estão tá na batalha comigo, apesar de, é, às vezes, a gente ter desavença, que todo mundo tem, é ninguém. Claro, assim, que... Acontece. Acontece, mas é, sua presença é muito importante. Maravilha. Então, eu né? queria agradecer a elas e todos aqueles que colaboram comigo, né? Exato. Porque, é, é, Júlio Maia, eu passei, como eu tá voltando um pouquinho, eu passei a, a, a, a, a, a, a, a praticar outro esporte, né? E eu fui estudar um esporte que, que hoje eu digo que, que isso, jogo razoavelmente bem. É a sinuca. Uhum. Por que a sinuca? Porque a sinuca melhorou o equilíbrio, melhora o cognitivo uhum. e o condicionamento físico né? Porque os meninos dizem que quando eu estou dopado, né? Que é quando eu tomo a <risos> medicação. É, dizem que eu jogo muito bem, né? Mas eu lhe digo mais. É, eu... Eu te, eu te olhei há uns um, um, um dias atrás e eu te digo mais. Eu acho que você está muito melhor agora. Ou seja, parece que é assim, você está fazendo É porque fazendo quando eu estou um medicado, trabalho... eu eu fico muito bem, muito bem mesmo. Parece que eu não tenho nada. Então, ali, uma hora, uma hora e pouco, eu fico bem. Aí, depois, a medicação vai sumindo e a gente vai perdendo o equilíbrio, vai dependendo já dos outros. Hoje, eu, eu gosto de cinema, eu não já vou para o cinema só, porque... Uhum. É, eu fui uma vez e paralisei, fui para se chamar o menino lá embaixo para me ajudar. Entendi. Então, a gente depende mais do, do, do, das outras pessoas. E para não mudar também o contexto da história, né o esporte solidário, né, que vocês Exatamente. perguntaram. Sim. Eu acho que é, é, é muito importante essa questão da... A gente reviver com os ídolos do passado, né? Com certeza. É... É, quem é flamenguista, quem não lembra do time que foi campeão do mundo, que eu não sou flamenguista, mas eu sei o time de cor, né? E, e tá conviver, tem uma administração, pessoal pessoa foi feliz na contratação desse dos anões do, do, do Flamengo. Exatamente, e, e, além, e além, da, a, além do time do Flamengo, vem outros nomes aí como Mauro Galvão, Alex Dias... Eric Johnson, Edimundo. o Eric Johnson é, vai Animal. ser um show, um show que vai acontecer aqui, um show é, no dia 30, vai ter o Eric Johnson, vai ter o Pedro Manso num show e parece que e, é... e nesse apoio e, e no apoio que a, a gestão municipal vai dar que é a parte de palco, né, que vai ser lá na Praça do Panteão dia 30, né, que vai ser, vai ter até um até o Eric Johnson, o show do Pedrinho Pegação também. Vai lá, lá na praça, que é o único momento em que a prefeitura presta o apoio. Tô agora, o, o jogo, o estádio, essa questão da é, o, o time do Flamengo, ele está mobilizando junto às empresas sem nenhum custo para a gestão municipal. E eles estão buscando junto ao comércio, junto ao, ao, ao, ao, aos bancos aqui, aos grandes supermercados da cidade, é, esses apoios. Que é bom, porque com certeza vem gente de outras cidades é, Exatamente. para ver. Um evento grande, né? É um evento é, é grande. Um grande. É um evento grande. Só, só para citar a parte aqui do... Então com certeza vão comprar na cidade. Ó, no dia dois, não há dinheiro o, o dia que é importante aqui para ajudar o Charles. Dia dois será o jogo no ginásio de esporte, com o jogo dos anões, né? Que irão se apresentar. A entrada será a camisa que está sendo vendida pelo, por sessenta reais. Todo o dinheiro arrecadado será revestido em prol do professor Charles. Vai ter um sorteio. Essas Exatamente. Ah, fala do sorteio aí. Pois é, vai, é verdade, vai ter, vai ter vários sorteios, dentre eles uma viagem com acompanhante para assistir um jogo do Flamengo. Com quem? Com quem? Com quem? Do Rio de Janeiro, com Romário e Zico. E Zico. Então, Cara, que legal, hein? Vai, é, vai inclu... conclu... Conclu... Imagina tu assistir um jogo do Flamengo com Zico. Inclusive, parece que tem uma. Eu vou ganhar uma camisa do Zico autografada, né? Eu vi essa Chuma, con boa, conversa. Boa, legal. Pra gente arrecadar fundos. E e voltando um pouquinho, a questão da palestra, né? Você me perguntou. Sim. E eu queria até que você encerrasse com ele, porque temos aqui o secretário que ainda vai conversar com ele. Eu alguém. vou deixar espaço <risos> pro Léo, né, Léo? Exato é, é pois não é, quer é dizer, o você que que foi, arruma tempo para poder o que o que foi que eu, que eu acho o seguinte a gente como tem algum conhecimento adquire um conhecimento e eu acho que o conhecimento tem que ser repassado é não adianta né? você ficar guardar pra você e eu montei uma palestra sobre superação porque eu acho que eu sou um exemplo vivo dentro da cidade é verdade né? muito conhecido é, amigo né e eu vi que Caxias tem o maior índice de suicídio proporcionalmente no é, Brasil, e, é Caxias é e, Teresina, e Teresina, Teresina. Teresina, do lado aqui. E aí eu resolvi mostrar essa, é, montar essa palestra para poder ir para as escolas, porque a geração de 2008 para cá, eu digo que é uma geração criada totalmente diferente do que a gente foi criado, né? Os pais querendo dar tudo e, e, e, e o filho... No primeiro não que se debate, o recurso É que acabou o mundo, né? É. E as coisas não são feitas só de... De sim né? De sim <risos> E eu acho que... Outra coisa que é importante, essa questão... Eu digo que não tem notícia ruim. Depende como você é verdade, receba, né? É verdade. Então, desde quando eu fui diagnosticado com Pax, eu... Eu tô vendo agora a severidade da doença, né? Mas eu sempre... Tenta transformar mas ela é tua... em normalidade. E buscar o, o lado bom da o lado bom da, da, da vida, patologia. Não, eu acho ag... tantos que queriam estar aqui como eu, mesmo com o mais dando entrevista, não é. e não tem essa é oportunidade, fato. não está aqui. É então eu acho que Deus proporciona as coisas na vida da gente e a gente tem que sempre tirando do um mal maior, né? Outro, que... dia, outro dia eu o um menino deu uma triscada no carro e me... eu disse, não, talvez melhor é. ter, ter triscado do que entrar de banana carreta, não é, é isso? É verdade. Então, Sempre olhando o lado positivo. Da vida. Eu acho que se a gente olhar e o eu lado quero, positivo. Gente... Eu quero te parabenizar, porque você falou uma coisa interessante aí, que é com relação ao Mário Sérgio Cortella, que é um grande estudioso. Ele diz assim: tem, tem, você tem que fazer alguma, uh, uma coisa importante, que é praticar o que se ensina, né, a, é, ensinar o que se sabe, praticar o que ensina e perguntar o que se ignora. Então, né? se, se você fizer essas três coisinhas, é capaz de, de, vi de viver muito tempo né? muito na tempo, vida. Né? É. E a vida é para ser vivida, eu dou conselho para muitos, como se fosse o último momento. Viva, é. contando que você respeite os outros, né não, não, não, é. não, não atropele as coisas. E a vida está para ser vivida. E de, já que o Léo tem que falar, eu quero <risos> Quer, só agradecer a todos. Eu que agradeço, rapaz. Eu você que todos. queria ter mais tempo aqui para gente... Agradecer a todos pela oportunidade e dizer a, a toda a sociedade chance e a todos aqueles que me conhecem, se quiserem me ajudar, né, que eu Com acho que a ajuda, ajuda, ajuda tem que ser de, de coração, né. É verdade, tem que ser de coração. Então, todos aqueles que quiserem me ajudar, eu agradeço e e obrigado a todos aqueles que estão me ajudando com essa campanha maravilha, um abraço a todos e tudo de bom e que Deus ilumine vocês, no coração de vocês toque, e, e dia primeiro vamos comprar a camisa para entrar lá compre no... antes ah, é a compre camisa antes pra, pra, na pra hora não deixar lá... só pra última Exatamente. hora compre agora. e outra coisa quem, quem tá Ó, recebendo os números estão na tela aí, viu quem recebe, tá recebendo minha mensagem né? tem um pix aí, quem quiser colaborar é CPF 327 722 203, Quem quiser ajudar, a gente está à disposição. Um abraço e obrigado. E Charles, perfeito. Desejo aí que você consiga realmente. Conte com a gente aqui e vai dar certo. E Eu lá... acho que.